E aí mano, beleza? Como é que você tá meu querido? Tudo bem com você? Comigo tudo ótimo, graças a Deus E é o seguinte, tô pegando esse comecinho de vídeo aqui pra agradecer muito o pessoal que tá dando uma força aqui no canal E tá muito massa, tá ligado mano? Eu quero explicar rapidinho pra você porque eu não tô postando vídeo Eu tô arrumando as paradas aqui, então eu não tô conseguindo fazer a postagem porque eu quero finalizar primeiro é, Aqui o setup, eu sei que se eu não finalizar eu não vou conseguir me sentir bem e fazer um vídeo pra você, beleza? Eu tô fazendo uma edição de vídeo aqui, ó. Agora, tá bom? Eu tô fazendo, eu tô terminando ela. É, eu tive alguns pedidos aí de alguns jogos, mas eu não trouxe ainda, porque eu quero poder arrumar, esse vídeo eu tô trazendo aqui pra você poder curtir um pouco e não deixar o canal parado, beleza, mano? É um vídeo mais simples, que eu tô tentando me acertar rapidinho, e é isso, mano, eu queria mandar um salve pro irmão do Alex aí, o Isaac, tamo junto, Isaac, valeu ter colado, é nóis aí, mano, valeu a força mesmo. É, mano, é isso aí, velho Tá uma bagunça aqui, mas eu tô tentando ajeitar as coisas Valeu? Então, mano, não esquece Gostar do vídeo, compartilha, deixa o like Indica pra alguém colar aqui no canal Que eu acho que vai ser muito massa Eu só tô adiantando as paradas e é isso, mano Tamo junto, valeu e... Fui Léo, tá indo pra aí, Léo 재미, é, aqui, é aqui. aí sí. Ah, mano, cai na Claymore, velho. Ah não, morri pro Termite. Peguei. Pegou o Termite tá no rapel. Ô, Léo, você não olha pelo espelho. Ah, destruíram. Você não tem outro não pra colocar? Tá no hotel, feio. Tá no papel? Tava. Ah, que porra, mano. Saiu. Cris, eu acho que tem um atrás. Onde foi? Eu ouvi, não sei, quando eu tava na sua câmera. Eu tô escutando um pouquinho. É, então, alguma ah, coisa assim mas, mesmo. Ai, Madalyn, é muito... Olha o HD, aqui atrás, então. Léo, cuidado que eles podem ruxar aqui nas suas costas. Tô olhando outras aqui. Tá, vou olhar no saguão. Se entrar eu aviso. Cris, olha a porta... A, a, não, aí, né? HD, tem... Tá indo lá piscina, tá? Tá indo piscina. Vai ruxar. Tá ruxando, HD. Ruxando aí, ó. Cuidado. Ó. Tá bem no cantinho mesmo. Dos dois, os dois. Tá os dois lá, Léo. Tá os dois lá. Tá os dois lá, piscina. Tá. HD, se você joga uma C4 Joga uma C4 na parede, HD Estoura, estoura, estoura Relaxa, HD, boa O drone não sobe ali, velho Tô vendo ninguém nessa primeira salinha não tem aqui. Na primeira salinha não Não, cuidado com o baraquinho Ah, fudeu, morreu a Tem que não encontrar mais não Ai, caralho, aqui tem que mais Fala, Fala, cara, eu Não é só É um só, né, caralho? <risos> Isabela! <risos> Isabela! Tá na hora de pegá-los! Vem aqui! Será que moda aqui? Será esse de média aqui? Nossa, vai tomar. É chato, saca? Ó, oh, tirei na cara. Tomar no cu, jogar porra do bagulho na parede e caiu que nem merda no ventilador, velho. Cara, esse Iagre tá me incomodando mesmo. Ele faz as mesmas jogadas aqui, mano. Tudo pra reforçar, ele tá lá no Ô, Léo, tá vindo por cima. Uhum. Vai voltar, Léo, vai ficar aí. Vou entrar. Vou entrar. Eu tô? Eu vou tô ouvindo o dronando aqui, manos. tá fechado, né? Eu vou pra não. Ah, vi banheiro, pô Abriu ou você deu uma porradinha? Caralho! Ah, mano, que bosta, mano, que bosta Tem dois não, não pode ter aí Puts, que... sobe e sai em cima do ônibus Sai em cima do ônibus e sai em cima do ônibus E aí, praguete Em cima tem ninguém é culpa aqui embaixo daqui. Assim. Olha, tá entrando na tua frente agora. Olha pro chão, olha pro chão. Tá no olho, ah. isso morra. Boa, Dinheiro, ele não vai conseguir entrar na tua direita, tá? tá aí, não tá conseguindo nunca O cara vai todo não, Nossa, o cara tava lá e não viu ali O cara saiu antes e não viu Restam o 15 segundos é. Tem um certo. aqui principal, um Foi recuperado, você localizou uma bomba Vá até lá e ative-a Tem um problema? Tem. Vai colocar em cima? Pode botar ele, pode botar ele. um eu pegar aqui. Quer botar a volta aqui, um fio um fio aqui, aqui. Ó. aqui ó. Vai ficar os caras velho. Tá com as duas mira lá. Não vi não. Tá com as mira onde? Ô, Rupê, tem cara marcando por cima, tá? Não, vai, Dramão, eu tô Você derrubou o um desativador. O cara marcando por cima? Uhum. Pegou? TG, TG, olha mano, tem. Ah, tá tomando no boa aqui. Peguei, pegou a terceira. Ah, não, vou voltar com o meu aqui. Aliado foi ferido. Tem um aí, Tem um Inimigo restante. Eu vou reforçar aqui rapidinho. Deixa eu só dar o sapão aí, valeu. Eu não é não, não sei, sabe? Não, agora já A gente conseguia pegar naquela outra sala, ali. Eles aqui restam, Yoga. 10 segundos restantes. 5 segundos e contando. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparado para combater. pra cá, Timela. vem pra cá. Tá aqui mesmo. Um já Tem que sair por aí vem aqui comigo. Não, a gente vai Fica Não, a Timela tá bem né? Nossa. Aí, Léo, fica aqui nesse pico, bom ver. Tá Vou um drone aqui, no corredor rebotando, Léo, pra gente ver como é que... Não comigo, com Cadê? Se eu perto de ti, tá aqui nas tuas costas, ó. Escutei. Correu, correu pra lá, galera. Vai pra dentro da Fazendo busca. Fica ligeiro, tá Já me dronaram aqui Você em viu? cima, mano. Aí, aí, ó. Vai de não, não. Não, dei, fica bem. aí. Cadê? ela tá lá na oficina, eu oficina não tá. de estado não de nada. Não dá nada, né? drone inimigo se aproximando, iniciando contagem é. tá aqui ainda, puxou em tiros tá escutado, aqui? Hum. Que você falou, você olha o meu segundo lá, mano olha o é. segundo meu lá segundo lá lá, Tá, tá, tá rushando. Despocado ele. Escondo, velho. Tá agachadinho. Correu. Até no leve. Sensor cardíaco preparado. Tem um aí um ali fora, tá, Léo? Então, né? Dá, relaxa, eu tô olhando a janela, relaxa, relaxa, eu tô olhando a janela. Pode ficar de boa. Se ela tentar pular, eu não consigo ver ela lá no fundo. Aqui, Restam 15 segundos. De um Peguei. Não vai dar tempo mais. Tô é que nem a esquerdinha, Léo, pré-fale isso. Pode ir de